O foro de São Paulo agora tem total controle sobre a América Latina. Esse mesmo foro de São Paulo, que Lavo de Carvalho popularizou o termo, foi taxado de conspiração por décadas. E hoje tem total controle das nações da América Latina. Há um grande problema ainda nessa América Latina, chamado de patriotas. De pessoas que se identificam... Com um o país onde nasceram. E esses têm um novo termo: direita neofascista. Olha aí que junção de palavras maravilhosas aqui, né? Dá um completo estudo. Direita neofascista. São três termos diferentes ali, fusionados, para causar um grande impacto. E quem faz parte dessa direita neofascista? Quem são esses que destroem e depredam a democracia? Novamente, a gente precisa repetir isso, talvez para sempre. Mas continuamos contra atos antidemocráticos, golpistas ou violentos. O que eles chamam de direita fascista é apenas o espantalho. É apenas o motivo que eles vão usar para destruir qualquer um que se considere ainda de sua própria nação. O próprio Maduro já fala ali de um super bloco comunista com coligação com China e Rússia. Olha que incrível essa paradinha. A Venezuela que está ali, que completamente faliu, o que, que aconteceu com a Venezuela? Eles vendiam apenas petróleo oh, O socialismo funciona na Venezuela Todo mundo tem micro-ondas, todo mundo tem geladeira Olha que maravilha a Venezuela E todas as faculdades Do mundo cultuavam A Venezuela como socialismo Que funcionava Aí o que aconteceu? O valor do combustível caiu pela metade Depois caiu mais um pouco A um terço do seu valor histórico E um país Que tinha sua economia fechada Não diversificou Não investiu em infraestrutura Apenas no socialismo, no laissez-faire Para que a população idolatre o seu grande líder maduro Aí se viu fa completamente falida Não falam que os indígenas e Por exemplo, 70% deles Vieram do território da Venezuela Mas não se preocupem Lula irá ajudar a Venezuela né? Muitos compartilharam Mostraram que esses povos indígenas Não são brasileiros E com isso nós E eu faço parte disso Caímos numa armadilha ah, se não são só brasileiros, então é responsabilidade do Brasil, do Papai Lula, cuidar de todos. E aí já começa as portas do BNDS serem abertas novamente. Ora, vem seu vizinho aqui e te pede um dinheiro. E você fala, tá, meu vizinho, não se preocupa não, tá, você foi um vizinho bom, tô aqui, esse dinheiro. E ele promete te pagar, só que ele nunca te paga. Na verdade, ele nem te dá aquele charuto que ele prometeu no lugar desse dinheiro. E é a mesma coisa que nós temos nesse país. Me diga, um único país que tenha pago suas dívidas ao BNDES, ao contrário, declararam que simplesmente não vão pagar e dane-se. Então por que, em sã consciência, você emprestaria dinheiro para esse seu vizinho? Claro, né? A não ser que você coopte o seu vizinho e faça parte da mesma máfia. E faça parte, olha, vamos dominar aqui a região e ninguém mais pode entrar no bairro, tá bom? Eu vou continuar te mandando dinheiro, mas agora nós somos aliados e vamos fazer governo juntos. Para algumas pessoas isso não tem nenhum problema. Ora, fronteiras, imagine o mundo em sem fronteiras. Nós estamos falando de culturas diferentes, estamos falando de religiões diferentes estamos falando de origens diferentes e aí o que que acontece precisa ter um super governo uma super constituição o que eles estão replicando é a mesma que a coisa que aconteceu por exemplo na União Europeia onde você tem a Constituição da União Europeia e a Ucrânia por exemplo para fazer parte da mesma abdicou da sua própria Constituição é por isso que a rebeldes Ucranianos que nunca foram comentados na mídia podre, mas que são os ucranianos que estão a favor da Rússia Pela libertação deles da União Europeia E agora tá, tudo começa com um alvo, com um espantalho A direita neofascista, diz Maduro aqui Eu teria levado a cancelar aí da Argentina. Argentina oh, Tadinho, nós vamos todos chorar por ele, ele foi ameaçado São ameaças, cara, muito sérias Agora, direita, o que, que tem a ver a direita com o fascismo? A direita implica necessariamente em livre iniciativa, em menos Estado, em menos controle absoluto da população. E aí você junta com um termo chamado fascista. Ah, que remete ali à Primeira e Segunda Guerra Mundial, que remete aos alemães, que remete ao povo cruel e genocida. Então não importa se a ideologia de Hitler era o socialismo... Nacional, nazi, né? Não, dane-se. Vamos colocar essa percha, e aí você coloca um neo ali, de Matrix, assim, new, novidade, sabe? De novo, era é direita neofascista. É uma direita ali que está querendo acabar com a esquerda. Agora, não tem nada a ver com a direita ideológica, pregada por Enrange, pregada por qualquer um, da filosofia da livre iniciativa, do capitalismo, como a esquerda chama, né? para nós é livre iniciativa, e para a turma de Karl Marx é capitalismo. Mas não tem nada a ver com essa ideologia. Agora, eles colocam tudo na mesma balaio, para que você seja taxado como opositor. Qualquer um isso engloba, qualquer um que não seja comunista vai ser taxado como direita neofascista e pode ser tratado e destruído e perseguido e preso como já fizeram com um tantas pessoas lá na Venezuela, certo? Agora, junto com isso, percebam que não é só América Latina, Venezuela e Brasil. Que o Foro de São Paulo já está em todo, já dominou do, dominação total da América Latina. E aí... Aqui uma coisa que chamaram primeiro de fake news, que era coisa dessa direita neofascista que inventavam. Agora tá aqui, real oficial. Lula confirma que BNDES financiará obras de gasoduto argentino. Olha que maravilha. Os caras que simplesmente têm a pior taxa do mundo de investimento, que nenhuma empresa, nenhum ser humano imbecil vai colocar seu dinheiro na Argentina é a pior, tem o tem um ranking assim, cara. A Argentina tá lá há décadas no pior, porque simplesmente não pagam nunca. Prestou pra Argentina, acabou, meu irmão. Los hermanos, não sei o que, meia luna, não sei o que, acabou, velho. E a gente vai financiar um gasoduto aí, que maravilha, hein? 500 quilômetros, olha o preço. 689 milhões de dólares, meus queridos. Não é realzinho não, Tá? É dólares aí, um preço de 3 bilhões de reais. Hum, no Brasil a gente continua sem investimento, sem trens de alta velocidade, sem infraestrutura nenhuma, mas vamos ajudar o gasoduto da Argentina. E aí, claro, vem a, a chave de ouro, que é isso que precisa. Né, ser colocado em prática se eles querem criar um bloco, um super bloco, que é a moeda comum do Mercosul. Novamente conspiração, Daniel fascista, mas tá lá. Tá? O presidente Dilma defendeu a adoção de uma moeda comum entre os países que integram o Mercosul, durante a agenda na Argentina nesta segunda-feira. Por que não tentar criar uma moeda única entre os países do Mercosul? Indagou na coletiva uma reunião com o presidente argentino. Ah, hum, talvez porque eles têm uma maior inflação da história desse... Meu Deus, mano Não, mas vamos colocar um... Vamos ter uma moeda única com a moeda que mais desvalorizou Que teve um país com 95% de inflação Mas por que não? Por que não? Porque, ele... porque quem poderá impedi-los, certo? E aí, como se não bastasse Brasil vai financiar exportações para a Argentina Mas pede garantias Ai, tudo faliu aí, não se preocupem. A gente tem o um agronegócio no Brasil vendendo para os gringos, vendendo lá para a Europa. Não, não se preocupe, MST já está vindo resolver esse probleminha. O agronegócio, o próprio Lula já declarou como inimigo número um. Vão colocar eles, principalmente os empresários do agronegócio, como financiadores dos atos antidemocráticos da direita, fascista taxista, sonista, nem xboxista. Meu Deus do céu, olha o que está vindo por aí, certo? Agora, eu quero saber a sua opinião aí. Muito obrigado novamente pelo seu apoio. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.